Obrigado no blog, a voz de cuide, ponto spot.com.br Temos um A para mais um para o jogo para vocês. Esse empate em 3x3 entre o Borussia Dortmund e Leipzig. O que aconteceu nesta terça-feira e que acabou que ao final dessa rodada, nesta quarta-feira, nessa penúltima rodada do primeiro turno, da Moneziga acabou uh, sendo.. Dos males, do pior, né, porque até pelo tudo que aconteceu, né, apesar do Bahia ter ganhado, ficou ali com a mesma pontuação que o Fluminense do Atom, né, 30 pontos. Uh, mas era uma vitória que estava na, muito na mão, né, muito na mão, principalmente pelo primeiro tempo que foi feito, pelas condições que, que realmente fizeram dentro do jogo, né, e primeiro tempo redondinho, com o futebol jogando muito bem feito com uma atuação uh, até certo ponto, muito segura uh, dentro, de, dentro de si, com o Brent jogando muito bem, o Sancho jogando muito e então uh, acabou que uh, o, o 2x0 estava sendo pouco até pelo que o Dortmund tinha criado no primeiro tempo, porque literalmente colocou o, o, o Leipzig da roda essa que é a grande de realidade. Uh, depois do segundo tempo, uh, eu não sei o que aconteceu. Né, que choveu no segundo tempo. E o time simplesmente apagou. Essa é a de realidade, deu um apagão. Uh, algumas atitudes ali, como o Burk, que tinha feito duas defesas importantíssimas no primeiro tempo. O goleiro suíço acabou no segundo tempo, né, simplesmente... Fez uma saída totalmente desnecessária. Num lance que o Akanji estava ali para fazer a cobertura. né? E acabou fazendo com que o Werner fizesse o primeiro gol. Depois, outra vez. De um numa jogada que era só em meio de rodar para voltar para o goleiro. a ele deveria chegar e, e, e voltar ali para para dar um passe na frente, não, ele tocou, foi querer tocar atrás, curto, sem necessidade, acabou dando também um gol de presente para o, o, o Timo Werner. A grande realidade é que o Leipzig só empatou o jogo por conta desses dois vacilos, senão o Dortmund teria ganhado o jogo uh, na, na sua condição natural, essa que é a grande realidade. Uh, depois o Dortmund fez o 3x2 e parecia que o Dortmund ia ganhar o um jogo, aí depois, outra vez... Uh, num outro momento de apagão sacaram dando bicão pra frente tem uma hora você tem que dar bicão pra frente e aí acabou dando o gol ali de presente ali pro pro, pro, pro, pro, pro, Vera, pro chinique lá, aliás, perdão que acabou fazendo 3 a 3 foi um resultado que eu acho que não foi legal para as condições de campeonato, mas como dá 4 pontos do líder Uh, que agora é o Leipzig dividindo a liderança com, com, com, com o Borussia Mönchengladbach Ela acabou sendo de bom tamanho, agora tem uma última rodada agora em que o Dortmund vai abrir esta rodada contra o Hoppenheim depois nós vamos fazer o próximo vídeo a gente vai falar desse pode desse jogo para vocês com as informações mas eu sinceramente Acredito que não se podia perder mais pontos né? Até pela vitória que se teve contra mais Era obrigação Você continuar fazendo uma pontuação Excelente Para chegar no segundo turno Numa condição muito melhor Principalmente de você ficar à frente dos seus rivais E aí e Isso é uma coisa que Outra vez você acabou perdendo dois pontos Porque empate Vamos combinar, por mais que seja um ponto Você perdeu dois E é o que aconteceu Ainda mais um jogo ganho como estava e, e isso acabou uh, dando esse, esse, esse, essa situação de terminar a rodada ainda na quarta posição, perde uma posição. Poderia ter perdido duas se não fosse o um empate do, do Wolfsburg uh, em 1 um a 1 um. Então, isso acabou ficando de, de péssimo, de menos mal disso todo Vamos lá então aqui com os resultados desta 16 rodada do campeonato que tivemos nos jogos os seguintes, o 05 venceu por 5x0 o Werner Bremen fora de casa, o Borussia Dortmund empatou em 3x3 3 com o Leipzig, o Augsburg venceu por 3x0 o Fortuna do Sjordor. o Lyon Berlim perdeu para o Oppenheim por 2 a 0 Offenheim será o aniversário da sexta-feira lá em Sineheim, uh, aí o, nesta nesta quarta-feira nós tivemos, Carta-Berlin venceu fora de casa o de Ebecusi por 1 a 0. Tivemos também, Borussia Mönchengladbach 2, Faderborn 0, Wolfsburg 1, Schalke 0-4-1. A vitória surpreendente do Colônia, em Pernacomers-Benz Arena, 4 a 2. Inacreditável. E a vitória do Bayern de Munique fora de casa para cima do Freiburg. Num jogo que estava equilibrado. Chegou a estar 1x1 até 48 do segundo tempo. Um negócio meio louco, né? Do nada saiu dois gols que acabaram aí combinando com essa vitória do Bayern de Munique. Com isso, a classificação ao final desta, desta sexta rodada ficou o seguinte. O RB Leipzig a liderança com 34 pontos empatado com o Borussia Mönchengladbach com 34 pontos. O Bayer de Munique é o terceiro colocado com 30, empatado com o Borussia Dortmund com 30 pontos. O Schalke é o quinto colocado com 29, o Freiburg é o sexto com 25, o Bayer Leverkusen é o sétimo com 25, o Wolfsburg é o oitavo com 24, junto com o Hoffenheim, que será o aniversário do Dortmund na sexta-feira com 24 pontos. O que é o décimo colocado com 23. O União Berlim é o décimo primeiro com 20. O Bu Weindracht Frankfurt é o décimo segundo com 18. O Hertha Berlim é o décimo terceiro com 18. O mais 05 é o décimo com 18. O Colônia com essa vitória inacreditável. Chegou aí para fora da zona do rebaixamento com 14 pontos. Mesma pontuação do 16 sexto que está indo para os playoffs que é o Werder Bremen, e 17 sétimo para o Fortuna do Saldor, e na 18 no... oitava posição para o Padebord, que é o 9 pontos, lá la Lanterlinha. Vamos lá então aqui para a próxima rodada, a 17. sétima, que teremos o seguinte... Na Prezero Arena teremos o Hoffenheim para enfrentar o Borussia Dortmund. Aí no sábado nós teremos Bayern de Munique e, e o Wolfsburg da Arenas Arena. Na Red Bull Arena teremos Red Bull Leipzig e Augsburg. Na Opio Arena o mais vai enfrentar o Bayern Leverkusen. O Schalke na Völkos Arena vai enfrentar o Freiburg. O Colônia vai enfrentar na Rennesheim Stadion o Werder Bremen em confronto direto. Pela a vaga de repescagem também para sair da zona do rebaixamento. Também nós teremos mais tarde, no, no sábado, dia 21, o Hertha contra o Borussia Mönchengladbach. E no domingo, dia 22, às 11h30 da manhã, nós vamos ter o Fortuna Doçador e, e o Hertha E o Lyon e o Paderborn, às duas da tarde, enfrentando o para Frankfurt. É isso, hein? Ó, lembrando que ainda nessa quinta-feira vamos ter o nosso pré-jogo tradicional para a partida entre Hoffenheim e Borussia Dortmund. Fique ligado, hein? Um grande abraço para vocês. Valeu, hein?